vou inserir uma chamada na arte dos meus vídeos, a famosa headline. Muita gente realmente tem essa dúvida. Suelen, como é que eu consigo criar aqueles vídeos quadrados com uma headline, com uma frase chamando atenção? Então, para te ajudar, eu fiz um tutorial em um aplicativo chamado InShot. Vem comigo. Nós vamos usar o aplicativo InShot então vamos entrar aqui, é super simples de fazer, vídeo, novo, eu já coloquei o vídeo aqui, selecionar, você vai escolher qual vídeo e clicar. Aqui ele já entrou no formato quadradinho, um por um, mas vamos dizer que você quer mudar o formato, então você entra aqui em Canva e escolhe qual formato que você quer pro vídeo. O formato original dele é esse ó. Tá em 16 por 9. Então vamos supor que você queira pro Feed, que é esse formato mais quadradinho. Você vai escolher o fundo, que você pode escolher aqui. E escolher qual a cor. Nesse caso, como eu gravei no estúdio branco, você pode escolher uma cor de fundo que combine aí com a paleta de cores do seu projeto. E que de preferência chame uma atenção de estou e daquele cenário que você gravou. Então eu vou escolher aqui. Esse rosa tá chamando bastante atenção, né? <risos> então eu clico aqui. E é ok, já temos aí uma base, um template do vídeo para você trabalhar. Agora a gente vai escolher o texto. Para escolher o texto, você vai clicar aqui em texto e vai digitar o seu texto. Como inserir uma headline no vídeo. Então, você vai pegar o seu dedo e vai diminuir aqui, ó, para você encaixar na arte. Ficou pequenininho, certo? Você vai clicar no texto e vai dar um espaço e aumentar assim, ó, com seus dois dedos, você vai aumentar o texto. Tá vendo? E você ajusta ele. Se você explorar um pouquinho mais, você pode alterar a cor. E alterar também o tipo de letra. Então, tem várias opções aqui que você pode escolher. Eu vou escolher essa opção que eu gosto muito. Helvética. Então, tá vendo? O vídeo tá rolando. E aí, o que, que acontece? Você viu que sumiu aqui, ó? Então, você vai pegar o texto, vai inserir, vai afastar ele e colocar ele até o finalzinho lá do vídeo. Olha como ficou. Muita gente realmente tem essa dúvida, você... Suelen, como é que eu consigo criar aqueles vídeos quadrados só, com uma... Super simples, fácil, terminou o vídeo, clica aqui nesse íconezinho, aperta aqui em cima, ó, salva ele e ele vai automaticamente... No seu rolo de câmera. E aí, gostou da dica? Então já marca aqui embaixo, ó, nos comentários, aquele amigo, aquela amiga que precisa saber essa dica de edição, tá bom? Então se gostou, já deixa sua curtida aí e compartilha esse conteúdo com todo mundo.